Saudações, delícias, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu eu não Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo de dica de God of War Ragnarok nesse canal delicioso. Sim, rapaz, faz um tempinho que nós não trazemos aqui esse tipo de vídeo para vocês, e hoje eu venho mostrar para vocês aqui tudo sobre a armadura da Luz Guia ou a armadura de Tyr que nós encontramos aí no God of War Ragnarok. Eu vou mostrar para vocês certinho aqui a localização de todas as peças, mostrar os atributos dela e tudo mais. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra é Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net, para poder conferir lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também que nós temos por lá contamos com a presença de vocês e também o seu feedback lá no site. Então vamos lá meus amigos, quando nós chegamos em Midgard com Kratos, né, depois de jogar com Atreus e tudo mais, é possível vasculhar mais toda a área em busca de segredos, novos equipamentos, novos inimigos para se enfrentar e tudo mais. E para poder conseguir o traje do Tir ou o traje da Luz Guia, como eles chamam no jogo, né? Nós precisamos procurar as partes da estátua dele que estão espalhadas por toda a Midgard e é dessa forma que nós vamos conseguir todas as três peças desse traje dele. Começando aqui pelo peitoral da Luz Guia, meus amigos, que pode ser encontrado aí exatamente nesse ponto do mapa que tá aparecendo para vocês agora na tela, no elmo do Tyr, que vai ter uma inscrição ali a gente poder ler, que vai ativar uma missão também secundário para a gente poder fazer, ter uma fogueira e tudo mais. E vai ter um lugarzinho bem específico ali pra gente poder cavar com o nosso machado para poder pegar um item. Vejam só. Esse deve ser o capacete do Tir, da estátua dele. Não queiras. O Tir sabia que a maior batalha de todas é conquistar a mente e o coração das pessoas. Uma pena que o Tyr não queira nenhum nem outro atualmente. Já a manopla da Luz Guia, ela é bem tranquila de se encontrar também, fica num ponto de fácil acesso no mapa, por assim dizer, né? E ela fica bem pertinho da forja ali dos irmãos Holdra, onde nós temos também um portal para poder viajar para os outros reinos. Então, esse aqui é o ponto no mapa que vocês devem seguir para poder coletar a manopla e novamente vai ter ali um lugarzinho especial, específico para vocês cavarem com machado e pegarem o item. Vejam só. Olha, mais compras ali. Acho que é da pobre estátua do Tiro. Defenda a paz. Eu lembro do Ziotnar criando essas braçadeiras para a estátua do Tiro. Só os mais talentosos trabalharam nelas. Mas que boa memória, Freya. Como o Tiro. O Ziotnar também acreditava que o melhor ataque é uma boa defesa. Então foi assim que decidiram honrar ele. E por fim, mas não menos importante, nós temos também aí o Cinturão da Luz Guia, que também não é nada complexo, mas ele tá um pouquinho mais escondido do que as outras duas peças. Ele tá exatamente em um ponto que nós passamos com o Atreus, quando a gente visita Midgard pela primeira vez, e onde o Sindri também revela pra gente a verdade sobre o Brock, eu acho que vocês se lembram disso lá no início da história e tudo. E esse daqui é o ponto no mapa que vocês devem seguir para poder conseguir o Cinturão, e novamente teremos ali um espacinho, um ponto específico, para poder cavar e pegar finalmente o cinturão da Luz Guia. Vejam só. Os remadores, conquistadores homenageados, faziam belos navios de guerra. Paz de ferro, não uma guerra de ouro. O Tyr dizia que guerras custam caro demais em comparação aos espólios. Ele sentia que era a responsabilidade dele evitá-las. Ele meio que ainda sente... Show de bola pessoal, agora que nós já pegamos as três peças, vamos dar uma olhadinha aqui em cada uma delas e nos atributos que elas conferem pra gente no momento que a gente as pega ali dentro do jogo né, começando aí pelo peitoral da luz guia, como a gente pode ver ali né, ele tem seus atributos de força defesa, sorte e tal e tem a bênção da arma, que é uma característica comum aí em diversas armas e armaduras dentro do jogo, no caso dessa peitoral da luz guia, ele dá pra gente uma chance moderada de sorte de qualquer acerto aumentar dar a força o rúnico e a sorte de uma das armas do Kratos, né? E a gente ainda tem uma descrição aqui da armadura que foi uma armadura encontrada espalhada pelo Lago dos Nove, ela foi confeccionada com tesouros levados ao reino para homenagear o Tyr, aumenta a sorte de quem a usa. Realmente é muito da hora aí esse peitoral e digas de passagem muito bonito também, né? com esses dois lobos ali aparecendo na frente da armadura, esse azulão também se destaca bastante ali quando a gente tá jogando. E agora vamos lá para manobra a da Luz Guia, meus amigos. Que como vocês podem ver, também traz ali os seus atributos de força e sorte. E nós também temos ali um atributo chamado golpe de sorte, onde os ataques corpo a corpo têm uma chance de sorte de acerto crítico, criando uma explosão que causa dano. E um pouco abaixo ali, nós podemos ver que a chance básica dela é de 4%. Dessa vantagem que ela traz pra gente acontecer. E quando combinadas aí, a manopla junto com o cinturão, essa chance básica aumenta de 4 para 8%. E por fim, vamos aí agora para o cinturão da luz guia, meus amigos. Que como vocês podem ver aí, também traz essa mesma vantagem das manoplas que a gente acabou de ler, né? Os ataques corpo a corpo tem uma chance de sorte de acerto crítico, criando uma explosão que causa dano. Começa com uma chance básica de 4% também que combinados aí, a manopla e o cinturão aumenta para 8%. Essa essa, sem dúvida, é uma das melhores armaduras do jogo, principalmente nesse ponto onde a gente encontra ela ali mais ou menos na metade e tudo mais para poder se utilizar. E eu acho que vale muito a pena a gente coletar, pessoal, não somente pelos atributos que ela traz para a gente, que podem ser vantajosos ali naquele ponto que a gente encontra, como eu acabei de falar, mas também porque a armadura é muito bonita, né, meus amigos, como vocês podem ver aí agora, está mostrando na tela para vocês. E por enquanto é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo essa dica saborosa de God of War Ragnarok para vocês onde vocês encontram a armadura de Tyr, a armadura da Luz Guia, como eles chamam aqui no game. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já pegaram essa armadura, se vocês ainda não tinham pegado aí na campanha que vocês estão jogando. Eu vou adorar ver o feedback de todos. E mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos aí. Até mais é? fuemos, meus amigos.